Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos ver o que poderá acontecer em até sete dias para o signo de touro. Já estou aqui embaralhando. O que poderá acontecer em até sete dias para o signo de Touro.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 todo em até sete dias você pode passar por alguma mudança brusca algo que você tenha que sair a tempo do fogo consumir tudo mas é no sentido bom como um impulso para você deixar alguma situação difícil para trás sabe quando você Sente que está muito pesado, mas não consegue soltar. Aí vem o impulso externo que te faz soltar. Tudo que você não consegue soltar, sozinho ou sozinha. E o conselho? Leoa, você ganhou suas marcas. Nessa partida, do momento velho para o momento novo, você vai ver que ficou apenas as marcas em você de momentos passados. E essas marcas são para você nunca esquecer o tamanho da sua força em sobreviver a cada situação. Que você passou? Banquete. Diminua o ritmo e celebre a si mesma. Se cobre menos. Se cobre menos. E curta mais o seu momento presente. Foca no seu bem-estar. Que tudo lá fora se ajeita e se molda para o seu bem. Você já é um vencedor ou uma vencedora e tem muito o que comemorar por isso. Então, não se sinta para baixo quando algo sair do seu controle, tá bom? Gratidão.